Pera aí, o que tá acontecendo. Souza ficou trancado pra fora. Abre aí, vão abrir pra ele. Já começou o programa, Souza. Abre Xim. aqui, entra. Entra entra, cadê o... entra aí. Você foi? Entra, entra aí. Entra aí. Vem cá. Você tava dele. onde? O melhor. Tá fazendo cocô? No banheiro, fica ali. Você tava onde, Souza? No banheiro. Mas toda vez, velho. Até vai. O coração... O, Ô, deixa eu falar o que é que pra você. Começou programa. o programa, irmão. Você sai no meio do programa. Você sai a porta, né? Quem que fechou a porta? Pô, ele tava desesperado. Ele tem que ver ele? o desespero dele, Ele? Pô. Ele tava Mas fechou desesperado. Por... Quem, fechou? Quem fechou a porta? Absurdo. Quem fechou? Absurdo. Fazendo Quem fechou a porta? Você foi... Quem fechou? Você foi fazer aquele negócio de novo? Não, não, não. fui fazer... Não, peraí, tudo não. dia, velho. A gente fica tomando água aqui. Você e... sai de levinho aqui, a gente nem percebeu quando... Olha lá. Você tá branco, irmão. Tá, ele tava... Tá. O que aconteceu? Você vai fazer o quê? Ah, eu fui no banheiro. Você foi tomar Coca-Cola, Segunda vez você vai tomar Coca-Cola. O que, que você fez? Fala no mente. Eu fui no banheiro. Fez xixi? Olha lá. E aí vocês começaram a conversar? A gente tava falando de São Paulo aqui tinha... ontem Foi mal? Foi mal. Muito mal? Nossa. Você Nossa. é São Paulino, velho? Sim. Alguma Sim. vez alguém te trancou sem deixar você trabalhar de câmera na sua não. história? Primeira foi a vez. primeira vez. Que seja a última, tá? É que eu vi. Tá bom? Não, se eu falasse... Assim, o quê? Não, não, não. não, não <risos> Tá okay. certo. <laughs> é,